Para trabalhar com refrigeração, é necessário ter conhecimento técnico especializado e utilizar ferramentas específicas. Vamos falar sobre algumas das ferramentas mais importantes que um técnico em refrigeração deve ter em sua caixa de ferramentas. Manifold O manifold é uma ferramenta que permite a medição de pressão, temperatura e vácuo em sistemas de refrigeração. Ele é usado para diagnosticar problemas no sistema e para realizar manutenção preventiva. Bomba de vácuo a bomba de vácuo é usada para retirar o ar e a umidade do sistema de refrigeração antes de carregá-lo com refrigerante. Isso é importante para garantir que o sistema funcione corretamente e para prolongar sua vida útil. Detector de vazamento O detector de vazamento é uma ferramenta que permite detectar vazamentos de refrigerante no sistema de refrigeração. Isso é importante para evitar o desperdício de refrigerante e para garantir que o sistema funcione corretamente. Chave de fenda e chave Philips essas chaves são usadas para apertar e afrouxar parafusos e porcas no sistema de refrigeração. Elas são necessárias para realizar manutenção e reparos no sistema. Cortador de tubo. O cortador de tubo é usado para cortar tubos de cobre ou alumínio no sistema de refrigeração. Ele é necessário para instalar e reparar tubulações no sistema. Alicate de pressão. O alicate de pressão é uma ferramenta que permite apertar e soltar tubos e conectores no sistema de refrigeração. Ele é necessário para realizar manutenção e reparos no sistema. Termômetro infravermelho O termômetro infravermelho é uma ferramenta que permite medir a temperatura do ar e de superfícies no sistema de refrigeração sem contato físico. Ele é usado para diagnosticar problemas no sistema e para garantir que o sistema funcione corretamente. Essas são algumas das ferramentas mais importantes que um técnico em refrigeração deve ter em sua caixa de ferramentas. É importante escolher ferramentas de alta qualidade e mantê-las em bom estado de conservação para garantir que o trabalho seja feito corretamente e com segurança. Obrigado por assistir! Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, então curte, compartilha, assina o canal CH Tech. Assim nos ajuda a fazer mais vídeos como esse para você. Até o próximo!